Todo mundo que ocupa uma terra rural no Brasil deve obedecer ao que está escrito no novo Código Florestal. O Código Florestal teve uma série de alterações. Né? Para a agricultura familiar, ela realmente contribuiu em esclarecer um pouco melhor o que pode ser feito em área de preservação permanente e em reserva legal, reconhecendo os SAFs como de interesse social, e de baixo impacto ambiental. Esse reconhecimento ele ainda carece de uma regulamentação. Antes, a gente fazia SAF é, nos sistemas degradados nas áreas de APP é, clandestinamente. Né? Hoje, a gente tem essa abertura do Código Florestal que a gente pode fazer né, de forma legal. Essa é uma oportunidade incrível que está lançada agora e a gente está nesse seminário é, colhendo essas informações com a participação desses atores todos, que tem agricultores, técnicos, é, formuladores de políticas, gestores e tal. Um projeto de gestão de conhecimento. Esse seminário aqui ele é para dar uma clareza, tirar os encaminhamentos, o que, que vamos fazer com essas terras degradadas e com essas terras que já estão, que não estão degradadas, que as pessoas estão pensando em, em, em como produzir nela. A pessoa às vezes pode plantar né, uma faixa de eucalipto, né, com outra faixa de braquiara, e chamar aquilo de um sistema agroflorestal. Então eu só acredito na viabilidade do, da agrofloresta né, com toda essa complexidade, atendendo a biodiversidade, é, inserindo o componente humano dentro desse sistema, atendendo o aspecto social o uh, um aspecto cultural e, no nosso caso indígena, atender também um aspecto espiritual também, né? O conhecimento tradicional, ele não é simplesmente aquilo que foi herdado de geração em geração, mas ele é também a capacidade de inovação. Graças ao conhecimento tradicional, ele é capaz de pensar em novas formas de lidar com, com novos problemas. Então, vamos trazer restauração para a área de, de produção. Nós estamos aqui na área de preservação permanente, APP. Somos uma comunidade bem grande, são cinco assentamentos em volta aqui. A gente percebeu que a gente não consegue plantar monocultura que acaba ficando muito caro para gente, a gente gasta muito, então fica inviável. E aí a gente implementou esta área aqui de unidade demonstrativa e uma outra da outra colega minha do outro assentamento. A gente tinha sempre mutirões aqui. que a gente está fazendo um resgate né, aí dos nossos avós, pais, que é, reuniam a comunidade para poder um ajudar o outro. Aqui, Essa aqui é a nossa... A experiência da agrofloresta que está sendo muito importante porque nós estamos tá tendo resultado. Eu venho aqui água a, a horda, eu já saio comendo as folhas, eu sei que não tem veneno, não tem adubo, então é uma coisa saudável. Olha, café plantado junto com as hortaliças. Aqui tem o x tem a mandioca, a banana. Tudo consorciado no mesmo canteiro, né? A gente planta tudo junto, aí aquele ciclo curto ele já vai te dando a receita enquanto os outros estão crescendo. Aí você tem, de vez em quando, você tem o, o, os inimigos naturais que vêm faz fazem uma parceria com você na, na hora de colher, mas eles também fazem parte dessa natureza, né? Eles, às vezes ele me come a verdura, ou uma fruta, ou uma planta, mas ele também me come o um inseto que ia me prejudicar, né? Então você faz uma harmonia, você faz uma parceria com a natureza, né? a gente tenta imitar o que é feito na floresta, né? E com a vantagem, é, vai te dar receita e alimentação, né? vai te dar o sustento, porque ela é sustentável. A ideia desse projeto é esclarecer o que pode ser feito em diferentes contextos. Então, às vezes tem uma área de preservação permanente, uma app, que é a beira de córrego, às vezes pode ser uma nascente, às vezes uma área que virou pasto já, ou às vezes está uma floresta ainda, está uma mata secundária. Então a ideia é tentar construir esse conhecimento junto com os agricultores, junto com os técnicos e formuladores de políticas, para poder chegar em opções que sirvam para diferentes contextos específicos, mas que ao mesmo tempo possam ser adaptados pelos agricultores pelos técnicos em outros lugares que são parecidos, mas não exatamente iguais. Esse sistema que a gente faz se encaixa perfeitamente na, na recuperação de, de APP e na reserva legal. Por quê? Porque ali a gente atende a quantidade de nativas. A cada cinco metros a gente planta uma linha de árvore e fruta, que tem as nativas junto. Nativas daquele contexto, daquele ambiente. E entre uma linha e outra, que fica a cada cinco metros, no meio a gente tem as roças né, e as hortas. Isso que é onde a gente tira o, o retorno inicial. Daquele, daquela recuperação. Qualquer, qualquer agricultor, seja familiar ou não, ela pode produzir é, dessa forma. Isso é possível agora. Precisa de treinamento, precisa de estudo, precisa querer. SAFs biodiversos, bem planejados, biodiversos em termos de exploração econômica. Então você explorar alimentícias na fase bem inicial, depois frutíferas nativas, medicinais, melíferas, ornamentais, inclusive madeiras, é uma estratégia muito interessante. É alguma coisa em torno de 10 vezes mais o rendimento econômico de uma pecuária de baixa produtividade. Os sistemas agroflorestais são uma saída para a produção de renda, garantia de emprego e conservação do meio ambiente. Nós temos que incrementar, intensificar, aumentar, mostrar que isso é possível. ele parais jula hora e chorou ele parais hora e chorou ele para odarás a hora e chorou ele para o a hora e chorou